Olá meus amigos e minhas amigas Um forte abraço a todos vocês Que acompanham o canal José Maria Lima E para vocês que são novos Chegou aqui pela primeira vez Não esquece que O like e a inscrição É muito importante O comentário também ajuda demais O canal Se alguém puder assistir Algum anúncio que aparece no vídeo Também vai ajudar demais o vídeo Esse anúncio a, O Youtube... Ele cobra por esses anúncios, a empresa paga para o YouTube e ele transfere para o canal alguns centavos. Isso ajuda demais. Tem gente que não gosta desses anúncios, mas se você gosta do canal e puder nos ajudar, a gente agradece. Bom, estamos aqui finalizando mais uma parede. Eu não comentei no local, por quê? Porque tinha muito barulho na, é, perto de uma rua. Vocês vê o galo cantando algumas vezes, bem baixinho, porque minha voz está com Bom, estamos aí finalizando uma parede, estamos trabalhando aí com bloco 19 por 19 e por 9 centímetros. Esse vigamento ele vai ter um acréscimo aí na viga de 5 centímetros. Então vai ficar mais largo. Aí nessa cidade, o bloco comum é esse, não existe quase outro bloco. Quando existe é muito caro, vem de fora. Mas a fabricação aí, padrão de tijolos aí nessa cidade de Marabá, na casa do meu irmão, estou fazendo, é esse padrão aí. aí ele comprou, então como é uma casa grande Você vê que eu fiz radiei em toda a casa Estou aí finalizando, vocês viram que aí eu tô, vou pôr as talbinhas E eu preciso puxar 3 cm para ficar a folga para as talbinhas Eu não compro o tijolo inteiro que saia da amarração Eu quebrei alguns frutos do tijolo para voltar a amarração Porque eu preciso de colocar essas talbinhas Eu aí vou colocando aí a massa para ir secando e vamos seguindo o vídeo. E eu hoje quero mandar um abraço para o Fernando de Alagoa, Cururipe. Segue o meu canal. Tem aprendi, falou, falando ele que tem aprendido algum, alguns detalhes de obra. Então, um abraço para você, Fernando. Segue o canal. E fala do é que você está nos assistindo. Que acompanha o vídeo. Fala para a gente aí. Que sempre que a gente fizer um vídeo narrado, a gente está mandando um abraço para vocês. É muito importante o comentário. A... Vocês interagindo com o canal, o YouTube entende que as pessoas estão gostando Então vocês podem ver, os maiores vídeos são aqueles que tem muito comentário Então vale a pena, desce um pouquinho abaixo aí e ajuda o canal, deixe o seu comentário Vamos interagir, vamos aí ajudar o canal a alcançar mais pessoas Porque assim como o Fernando aprendeu alguns trabalhos Tem muita gente que às vezes me liga e fala assim é, Parabéns, isso é o que faz me motivar a postar vídeo todos os dias às 18 horas e às vezes às 7 da manhã. Então fica ligado, nos ajude. Vamos que vamos. Olha só, aí eu estou embutindo o conduíte desde baixo. É um conduíte laranja, devido ao sol, uns quatro meses de sol ressecou. Lá na parte de baixo eu fiz um vídeo onde eu coloquei uma emenda. E aí eu já colocamos os tijolos ou o conduíte dentro dos tijolos. Ele já vai ficar aí na posição correta e não precisa eu quebrar depois a alvenaria. Não é sempre que dá para fazer isso, mas aí deu para fazer isso. A gente teve essa ideia e estamos fazendo quase em todos essa função aí. Olha, já põe um pouquinho de massa aí nos tijolos para ir, ir enxugando. Ah, Zé, eu já vi esse vídeo das talvinhas várias vezes. Pois é, se você já viu, você já sabe que é bom. Então, se você sabe que é bom, nos ajude a compartilhar nossos vídeos, nos ajude a ajudar outras pessoas e vídeo que dá 5, 6 mil pe pessoas que vê o vídeo, esses vídeos não dá nada pra mim, né? o vídeo que dá algum dinheiro é vídeo que passa de 300 mil, 400, um milhão, aí ajuda o canal. E eu preciso de, de ajuda porque eu tendo ajuda eu vou ter condições de fazer vídeos melhores, ou seja, fazer vídeo devagarinho sem precisar correr para ganhar, ganhar dinheiro cada dia porque eu preciso ganhar o meu dinheiro se eu não ganhar dinheiro no, no, nos, nos vídeos do youtube eu vou ter que pegar a obra para ganhar o meu trabalho para pagar minhas contas se o canal crescendo eu vou ter chance de mostrar vídeos cada vez melhores porque eu não vou ter a preocupação de terminar uma parede logo essa paredinha aí se eu fosse fazer sem vídeo eu gastaria no máximo 5 minutos para postar essas, essas talbinhas porém aí, como eu tô fazendo o vídeo, eu vou devagarinho mostrando aí essa talbinha, ó, a gente colocou, não deu certo, baixou demais da linha a gente arrancou para mostrar, tem que tirar a massa de um lado e do outro gente, dá um pouquinho de trabalho, mas na hora de pôr a caixaria gente lembrando, parede é fechamento, o que segura a casa é baldame, sapata e ligamento bem forte Agora vamos começar as talbinhas, já coloquei de um lado, o importante é que essa primeira talbinha, você que não tem prática, coloca o um nível de madeira, para a talbinha ficar no, no nível, olha aí onde eu não mexi, lá dentro da coluna, de uma talbinha na outra, se você olhar direitinho, tem uma linha, para me puxar o nível certinho, eu tenho um nível, mas eu aproveitei, este, o nível que eu tenho gente, é aí na casa, eu faço até 1,70m e eu vou seguindo toda a taubinha do nível para lá você vê que aí a linha tá baixa porque eu eu usei o tiju, a linha já nesse nível aí olha eu coloquei a talbinha não deu muito certo eu virei é assim gente para ficar no nível pode, pode ser que vocês percebam que alguma talbinha tá ficando mais baixa do que outra Ó, dá para ver né mas não é gente é que o celular tá diagonal o foco da câmera tá pegando uma mais longe e a outra mais perto outro dia eu fiz um um, um, um vídeo, o nosso, é o no, um nosso amigo, um seguidor do canal, falou falou, falou, falou que o, o legal da escada tava mais baixo que o outro, mas não é, é o foco da câmera que pega um primeiro e depois o outro, entendeu minha gente, então é assim, a gente, aí lá atrás tem aqueles tijolos lá mais amarelo, os tijolos é porque é de argila mas os tijolos são muito, este tijolo aí, que eu tô colocando agora, ele é de agila se pôr dentro d'água, pode pôr 4, 5 anos dentro água que ele não derrete porque não é barro normal, é no Marabá no estado do Pará, onde eu fui em Marabá, é, lá é, é feito com agila, se tijolar tem um barro agiloso, então fica um tijolo bem forte, muito legal, então gente, ficamos por aqui, um abraço para todos alagoanos, né um abraço para todos vocês e deixem o seu comentário, pra gente saber onde é que você é eu posto meus vídeos todo dia às 18 horas, então não esquece. Às vezes atrasa um pouquinho, que é a correria, entendeu? Mas às vezes eu posto vídeo também às 7 da manhã. E a gente gosta de fazer vídeo, gosta de ajudar. E vocês veem que um vídeo desse aí é um vídeo onde vai ajudar muitas pessoas. Tem pessoas que não gostam, mas é o melhor vídeo. Aí não foge. Eu aprendi a trabalhar nesse, com essas talbinhas. Numa grande construtora aqui num condomínio fechado Em 96 Eu, eu trabalhava num condomínio E eu passava e via, e via essas taubinhas Porque se, depois que você faz a forma Não sai gente Se você usar uma tábua retinha É toda no nível a casa Lembrando, parede é fechamento Aí vocês podem ver que algumas paredes podem ficar Um pouquinho com a massa feia Mas o que vale é estar no plumo e no nível depois vai ser rebocada. Se você puder alisar, fica mais bonitinho, né? Então, um forte abraço. Não esquece, gente. Estamos sempre por aqui com vocês. Meus vídeos é para ajudar. Se possível, se inscreva Dê seu like. E até o próximo vídeo. Tchau, minha gente. Um abraço para todos vocês.